Boa tarde, eu quero conversar com a senhora, o pastor Ronaldo, Ronaldo Sattler, é, que usa cadeira de rodas, cadê o sonoral? A senhora é Sattler, não é? Vem cá, deixa eu conversar um pouquinho com a senhora, só um pouquinho, lá que ele chegar a gente já adiantou a conversa, um dia ele falou para mim, falou assim, pastor a minha esposa é Sattler. A senhora é Sátria, filha de quem? É? O, o nome do pai da senhora. Minha mãe é como é que ela chamava? Tudo, tudo bem? Tudo bom. Que alegria, eu sou... Eu, eu, <risos> sou, eu, eu sou, gosto demais dos filhos da senhora, viu? Hum. Eu fui colega do Naor hum. e do... do na, Nailton é prefeito de coisa, gente importante, doutor, hum. né? Uhum. A senhora, como é que é o nome da senhora? Maria. Maria de quê? Potrinha. E o sattler da senhora é da mãe? É da minha mãe, é de Jikitibá. Como que chamava Guilherme Sattler. Guilherme Sattler. Era, era, o Guilherme Sattler era avô? Meu avô. Morava em Alto Jictibá. Alto Jikitibá. Uhum. Irmãos da mãe da senhora. Meus irmãos da mãe. Parece quase todo, né? Como que era o nome dela, o nome dela? Tinha, tem, né, tem duas vivas. Celina e Nicolina. Nicolina. Né? De e Deus as Deus que Deus. faleceram? Ah, tinha Dorvina, tinha Liberalina. São, não era muito Guilherme do Sattler. Ele era filho de quem, o avô da senhora? Ah, não sei, não. É mais antiga lá, no, mais não, longe, não, né? Não, não, só sei do meu avô. É do quando ele faleceu, ele era pequeno, né? A senhora conheceu o Sonoral Eringe na igreja? Na igreja que a senhora conheceu ele? Que vocês são todos presbiterianos, né? Uhum, e ele também era presbiteriano, sim. né? Uhum. Então foi na igreja que vocês se encontraram e... Já há quantos oh. anos que vocês são casados? 65. 65, claro. Uhum. A senhora tem os filhos da senhora. Como que é o nome deles? Você está fazendo entrevista? É, entrevistando. Os filhos da senhora, como que chama? É o Nayuto... O Nayucto. E mais quem? Adalto. Adalto, uhum. amigo. E mais quem? As meninas. A esposa do Roberto, Bras... Roberto Raposo, não né? é o Albertina. Albertina. Tem uhum. Isolina. Isolina. Uhum. Eduardo. Eu vou fazer a quanto. Eduardo, tem <Eduardo, risos> Lindolfo, tem o Arnaldo. Que coisa bonita. Hum. Eu estive lá conversando com o Elton Erinja. É. O pai dele era Pedro Erinja. É o, é, o advogado que mora naquela fazenda velha ali hum. do lado de baixo. Hum. E essa fazenda aqui, de quem que era essa fazenda aqui? Pedro do É do lado de cá? Não, do lado de lá. Do lado de lá. E do lado, lado de, de, de baixo. cá? E do lado de cá? Aquilo ali é Verne. não? É Verne? É, fazenda Os Verne. Desverne. O hum. noral é coutrinho. Da onde na, que esse... Na oral, né, é, é, qual que é a família dele? Ele é, ele é o quê? Ele é, é, é erinja, não é, não, é, não, é, é. Na oral, é erinja. Uhum. Por que que o Anor Cotrim, ele assina? Uhum. Tem, tem um, o filho da senhora, como é que é chama, o, o pastor? Naor Cotrim, erinja. Por que que é Cotrim? Porque meu pai era Cotrim. Cotrim? Uhum. aquele lá que é fazendeiro, ele tá barrigudo, não tá? Parece que ele não tá puxando inchada, não está? tá? Eu tava capinando que não tava lá roçando no pato. Cara. Hoje é dia 7 de setembro e trabalhando. É, tá guardando. Ele tá com quantos anos? Ah, deixa eu falar, né? Ah, ele não quer. Às vezes ele não quer falar. A cara dele. Ele quer esconder idade, nada. Nem vai. Ronaldo? <risos> ah, <risos> meu focarinho. Tira o chapéu, deixa eu ver como é que você sem chapéu. <risos> ai lá, rapaz! Cabeça branca. Cabeça branca. Quantos anos você está contando já? Faz um cálculo. Ah, sei não, 50 e tanto, 60 e tanto de casado. É. Você casou com 35 não? Não, 24. 24 anos, sem fazer conta. E essa moça é minha prima, né? É, Sata. É, Sato, é. Pô, onde é que você achou essa moça? Deus se mostrou, né? Não sei o achei. Ah, que coisa boa, velho. Eu tô aqui ah, tão feliz fiel. aqui, companheira fiel. Mas de... eu fiz 90 anos em julho agora. E o senhor está trabalhando? Tô, tô capinando. Rapaz! <risos> Você tá capinando mesmo? Eu tô capinando em né? Juntando cisto lá, um batom de folha de bananeira e mata pra queimar. E capinando o que é preciso capinar. Tô fazendo uma limpeza lá. Capinando mesmo, duro. E sou bom de inchado. Bom de inchado? Bom de inchado. Toda vida que capinei. <risos> Coisas eu tô registrando essa história <risos> bonita sua. Eu tô tão feliz, rapaz. Passei ali no seu primo e contou um pouco de história do Pedro Erig, do lado de baixo. Nailton. Não, não, é... Elton. Ah, meu pastor, né? Ele é pastor. Ele é advogado? Ele é advogado e é pastor. Tá eu bem? sabia não, aquele ordinário não falou pra mim que era pastor não. É, ele, é. ele gosta mais da profissão, mas ele é, ele é pastor, É. pastor presbiteriano. Ah, e... Pai do Céu! E ele veio, ah, eu conheço você e tal, de Franca. Eu cheguei lá para tirar umas fotos daquela fazenda. Rapa, aqui embaixo, aqui tem uma fazenda, dona de cá, isso aqui é dos Werner, dos como é que é? É da dona Erondina, ali mora o João Luiz Werner, né? É. E até porque, você podia conhecer, ela está com 100 anos, já mais de 100. E ela ali, mora ali? Mora ali? Mora ali, eu estive lá semana passada, Ué, 100 eu preciso, anos. Eu preciso conhecer esse pessoal é. e eu preciso ficar perto disso, que eu quero chegar no 100, viu? Eu estou perto do senhor claro. aqui, batendo, eu sei que eu quero chegar nos 90 claro. e passar Sim. isso para frente. Deus é muito bom. Deus, Deus é Deus bom. É bom. Deus Você não... já venceu uma, uma história muito difícil, agora está preparado para... 30 anos que eu estou assentado. Quando eu sofri acidentes, me deram 10 anos. É? Eu já estou é. com, com 20 de lambuja. Já tem 20 anos. 20 anos de lambuja. Você está com e... 70 mais ou é, menos? Não, entendi. eu tenho cara de 70, mas estou com 65. É, você e o Nauru são mais ou menos. Eu, não, na... é... 63, né? é, eu sou mais velho do que ele. Você é mais velho? 65. Vamos outra. falar aqui. Como que você chegou aqui nesse canto, aqui dessa encosta? Eu nasci aqui no São Bento, né? a um quilômetro aqui. Para cima? É. E o seu pai, como que chamava? Lindolfo Carlos Erinja. Irmão do Pedro Erinja. Filho do Pedro. F... É, tinha um irmão que era Pedro também, né? É, tinha um irmão que era Pedro. É, mas e... meu, pai, meu avô chamava Pedro Erinja. E os seus irmãos, quem são os seus irmãos? Fala pra mim aqui. Frederico velho, Depois vem Pedro, Norival, depois Noral, vem Adulce, vem Vanderlei, vem Walter, Vancler, Carlos. São, eram, nós éramos dez, né? É, filho de Lindolfo. Filho de Lindolfo, e Lindolfo Eringe é filho de Lindor Pedro. Carlos, é, o meu pai era filho Pedro Norato Eringe. Ele... Daquela fazenda do lado de baixo. Não, você foi lá no Elto. É. O Elto é neto. É neto. Eu, Pedro Erínge, o Neto e meu primo primeiro. Que coisa essa porra, rapaz. Essa, essa, essa casa aqui, quem fez essa, essa construção dessa essa fazenda? Essa casa já foi eu quem fiz aqui, mas aqui tinha uma casa. No... Os tios moraram aqui antes de mim, né? Uns vários tios moraram aqui. Depois eu comprei de um tio, comprei com os meus irmãos por aqui afora, e a casa tinha caído. Fiz essa casa aí mais ou menos para viver. Né? E já tem sempre... quantos anos? Ah, essa casa já deve ter. A prima andando ali, eu, 60 tipo, eu anos. acho tão chique é. o andar das pessoas. eu sei andando aqui, me emociona, sabe por quê? Eu não tenho nem um filme, meu de eu andando. Eu andando, <risos> e eu não ando. Eu acho a coisa mais chique. Noral, olha aqui pra cima aqui. Aqui pra cima, você nasceu aqui pra cima aqui. É um quilômetro aqui, a casa tá lá. Tá lá, é uma casa velha. É uma como casa é? branca, grande, terá, Hoje já tá terá de amianto. Eu tenho lá um sobrinho que mora lá, minha cunhada é dona lá, ela, ela fica mais no Moimirim, mas ela tá sempre aí, hoje já vem para cá. Hoje? Hoje, hoje cá de 7 tarde. de setembro, você trabalhando, rapaz. E um, hum? você mexe com a cabeça da gente, viu? A gente precisa trabalhar bastante, não precisa movimentar o corpo, né? O corpo, se ficar parado, ele enferruja, né? Pastor, eu... Toda a vida eu trabalhei muito, quando não estava trabalhando, tava andando a negócio, cuidando, mas eu nunca fui de dormir de dia não, sabe? nunca, sempre trabalhando. E Deus tem me dado essa graça hoje, por exemplo, o sol quente, quente, e eu pensei, o capinal não posso estar muito quente, na lata debaixo de uma moita de bananeiro. <risos> Aí você já juntou a vassoura lá ah, e... Ah, tá lá lá, tá debaixo de uma coisa de bananeira, estou limpando, juntando as motos, arrumando, porque é devagar, né? fazendo nada, é. não paro, não paro. Isso é muito bom. Aqui tem um barcão. E, esse, e, esse, e esse, essa, essa tuia aqui, como é que é? Isso aqui já tinha antes aqui, da casa? Isso aqui, aqui é o seguinte, isso aqui era do meu avô também. Aqui tem tá um engenho de cana ali, tem uma máquina de café dele até hoje ali, que era dele. Máquina velha, e tem um engenho de cana ali. E a água tocava isso aqui, tinha uma água tocava, tinha um bicame alto que passava aqui, tocava tudo. A luz era aqui, tem um gerador antigo ali. Ô Noral, você fez rapadura aqui ou não? Muito, fiz muito. Eu ia Melado? A mulher, melado. E os eu meninos e... seus, nasceram aonde? Manhoirinho ou Não, nasceram aqui agora. O Naor nasceu lá no Alto, lá que eu moro. Eu casei e fui lá para o um Alto. Né? Depois o Naiuto nasceu lá embaixo, naquela casa lá. Os demais nasceram aqui. Na, tudo, é, era tudo com parteira? Era com parteira. A última que foi levada no hospital. A, a última... última filha que nasceu a né, Helena. E, e, e, e, e você lembra do nome da parteira? Era uma parteira só que fez todos os partos? Ah, ou, não. ou não? Tinha, tinha, tinha algumas Vai, parteiras? Tinha várias, mas... Da família mesmo, Naura ou não? No, sonoral? Não, era as, as escura, né? Era um... A primeira foi ficar lá e maior não tinha médico aqui nessa região para fazer Olha, isso, não? Era muito difícil. Quem é que era médico aqui, Banho Mirim, na sua época, de menino? Quem era médico? o doutor Soares. Depois o Pedrosa. Mas o Orbino foi médico. Depois que o Orbino formou, foi meu médico, a minha família, a vida toda. Hein? O doutor Orbino, que era primo do papai, né? Irmão dessa mulher de 100 anos aí, da Irondina. Era o Orbino Verno. Era um médico muito atencioso, muito bom. Me atendeu, a hora que eu precisava, eu estava aí. Muito bom. Inclusive o hora novinho, ele foi lá no alto. Viu o Nauro que estava com uma, uma bronquite. E naquela, naquela tarde ele foi lá, receitou. Ele me receitou uma complexa de angu. Eu fui fazer, na hora foi lá me ajudar com a mão caiu, É. <risos> ele era um amigo, né? Muito bom para atender. O Orbino era 100%. O médico. Era o médico. E, e, e valeu! Faleça Como novo. que é? E colocou angu no peito? Como é que é? É aquela emplástica. de angu. É uma... Você lembra do em de é. Sabiá? É novo, né? É, é, é... Aqui assim, que você tirava é, eu ia o papel. Falar aquele aqui é comprado. É, né? é comprado. Eu Acho que eu nunca usei aquilo, não. Nunca usou? Não. não o cara é. tem uma mas coisa. Ele era, mas ele é antigo também. antigo assim. também. Pra saber é antigo, eu não conheço. Eu, não, eu acho que eu nunca usei, não. Ô, Noral, não vamos desviar do assunto, não. É, as telhas dessa casa foram, foram feitas aqui em olaria da região ou não? Ah, é os lá? tijolos? Não, as telhas. As ah, telhas foram feitas em ah, olaria, que né? que a prima vem trazer? Olaria pra mim, lá tá? no pé de uma é o Ô, prima, ah. mas o que, que é isso? Você não quer prima. chegar lá, nós levamos um você chegar. lá, rapaz? Deixa eu ver o que que é isso aí. É uma rosca, o que, que é? Um bolo. Ô prima, eu tô registrando você, eu fico tão emocionado da sua atenção diante desse moço aqui de 90 anos. É sua filha mais velha, Doral? Ele falou que a senhora fez, ajudou a fazer rapadura, é mesmo? Muito. Muito, muito mesmo? De, de, deixa eu, porque eu tô. Eu, a, a conversa aqui, nossa, aqui tá tão boa que ele tá falando aqui umas muito coisas. Legal. Eu vim até com o cheiro é. de café que eu tava tomando café. Ó, oh, mas que coisa boa, eu tô tomando um café aqui. Gente que sabe servir, que cuida. Tá boa, rapadura, parabéns para a senhora. Rapadura. Eu admiro Você os filhos mudou, da senhora é. por causa... É, é, Criamos é. nove filhos abençoados, nove filhos todos abençoados, muito bons, todos crentes, todos na igreja. É. E um Nossa. foi prefeito de Maiuaçu, foi prefeito. deixou uma história bonita. Deixou, graças a Deus. É, e eu estava lá em Maiuaçu andando ali, eles falaram assim, o doutor Naito vai o pessoal vai ter saudade dele, deixou é, tudo prefeito. em ordem. A prefeitura na época, né? a daqui um tempo eles vão ter saudade, vão daqui, ter saudade do seu honesto. prefeito. Foi honesto, só, o... de honesto, de briga... honesto. É, só de ser honesto, só isso, obrigado. Olha um pedacinho de, de rosca que ela trouxe para mim, de bolo, <risos> e o café que eu estou tomando aqui. Isso faz parte do coração da senhora, obrigado, viu? A senhora tem um genro que eu gosto muito, o Roberto. A Roberta ela é boa pessoa. É muito obrigado. Mas a Maria é neta do Guilherme Sáter, você Guilherme sabe. Guilherme Sáter, ela me contou um pouco aqui. É falando que do o Guilherme senhor, Sartre. enquanto ela, o senhor, ela não falou sim, o senhor não ficou e não, é? não deu sossego para ela. Senhor, enquanto ela não deu sim que ia casar com o senhor, o senhor não deu sossego. Na hora é que você viu uma moça bonita dessa Sáter, vai ser assim, essa, vai ser. a... Eu vou amarrar a minha história com essa moça. E não foi. <risos> ela era bonita, bonita, trabalhadeira, pessoal muito bom, a sogra dela, que a minha sogra, que era a mãe dela, para mim foi uma segunda mãe. Como que é, que é o que nome dela? Chamava Isolina. Isolina, Isolina. Isolina o pai Sattler. dela, Sattler, né? Guilherme Sattler, pai dela. Guilherme Sattler, é. meu primo. Ainda G... tem umas irmãs dela em Jacuíba, ainda é viva? Duas. Tem, umas duas, né, Maria? Duas. Duas. Que, que coisa boa. boa. Ainda tem umas duas lá. Gente, é tão bom. Hoje eu tirei um dia para visitar e fazer história. E eu quero chegar em Alto Alcoxiquitibá para fazer mais história. Mas hoje eu já posso até ir embora. Por causa desse registro aqui tão bonito. De pessoas que eu admiro há muitos anos. Eu tenho 40 anos que eu vou fazer de ministério. E convivi com os filhos do Sonoral. Já tem Fazer 40 anos. E eu quero... Deixar aqui sonoral a referência de vida que o senhor representa. Não é, é só aqui da Igreja do Breder, mas do leste de Minas, é, do trabalho masculino, é, do presbitério do leste de Minas. O senhor é muito importante e a família do senhor é, é uma referência de trabalho, certo? É, por é porque o senhor tem uma companheira também, né? É uma companheira. Aqui, é Sabe o um dia que eu. Eu, eu ouvi uma frase que eu vou deixar é aqui, talvez verdade. encerrar. Que ao lado de um grande homem, tem uma mulher cansada. Uma mulher cansada. Ah, cansada. <risos> Para fazer ele ficar grande <risos> homem. Uma mulher que, <risos> que trabalhou muito e lutou Mas muito, eu... né? E Mas... Isso eu sabe. Mas é, é, são a, a vida junta as pessoas. Criando né? família, nove filhos. Tem quantos netos já, senhor? 23 netos. Neto. 23? Tem bisneto, quatro Bis, bisnetos. Quatro bisneto. quatro bisneto já? É. Tem um casal, uns, dois homenzinhos são gêmeos. Duas bisnetas e dois. São, dois homens são gêmeos. Dois são gêmeos. neto do Naô. Neto do Naor, neto neto do do naor. naor. Que neto, coisa naor. boa. É eu vi aquelas coisas bonitas lá e falei não, assim: é, você que é babando, não. tudo babando em cima <risos> dos netos. Um é, fazer um ano. Parabéns. Eu vou. Sou Noral. Fala para mim, a vida com Deus, ela é muito mais fácil. Ela é, é só com Deus é, para a gente ter Deus, né? luz e vitória, não é? Pois é, mas eu, o que eu ia falar, eu ia, deixava a aqui com a turma de menino, ia para o presbitério, o presbitério ficava três dias reunido. Todo o me mandavam ir para lá. É <risos> representante <risos> da igreja do Breder. Do Breder. É do outro lado lá, né? A é, igreja. É lá do outro lado. E eu ia sempre, agora depois de muitos anos, não deixei de ir, mas... Outros estão indo, mas eu conto. Que é o pastor fui, eu... que marcou o senhor aqui? O Reverendo Adelino foi pastor ali, o não pastor foi? Pastor Adelino, Orlando Sattler. Orlando Sattler. Foi pastor nosso um tempo aqui. Batizou alguma pessoa aí, ou casou. Quem casou o senhor? Ah, quem me... Gente, que... quem me casou? É, o pastor. Foi o pastor Sattler também, aquele de mãe virima que eu chamava. O... Orlando? Não. Na... Senhor Deus te damos graças pelo dom da vida Amém, Jesus e também pela longevidade de vida que o Senhor tem nos dado Amém, a minha, a tua serva, que é a Maria minha esposa, querida aos nossos filhos estão vivendo, estão todos também triunfando, são abençoados e agora Deus uma, o Senhor nos deu uma família muito abençoada, muito próspera nós te agradecemos por esta família querida, filhos, netos Nora, gente todos abençoados, todos servindo ao Senhor. Isto é uma gratidão que nós temos aqui. E nós agora te agradecemos por esta visita tão honrosa, tão abençoada, do pastor Ronaldo. Amém. Ronaldo Sato é um amigo, um parente, foi colega do meu filho lá no... Campinas. Campinas, gostava de estar com ele, tem a história do pastor Ronaldo... Ó oh Deus, esta vida está sendo controlada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor. Teve os problemas físicos, teve, mas ele está bem, está Amém. animado, está visitando, está fazendo a obra da evangelização. Abençoa ah. esta vida, ó oh Deus. Sim, Toma sim. em tuas mãos, como também a sua esposa e os seus filhos queridos, sim. netos, sejam abençoados guardados por ti, como o Senhor tem abençoado a minha família, abençoa a família do pastor Ronaldo e abençoa as nossas famílias, abençoa as famílias da terra, Amém. e por que não dizer, Senhor Deus, neste dia da pátria, abençoa o nosso Brasil querido, este Brasil que está passando por uma crise política, uma crise de tanta propina, ó oh, Deus, tem compaixão, nós já te agradecemos que o Senhor já está voltado pelo as autoridades hoje já estão tá punindo aqueles que estão fazendo coisas que não te agradam. E nós já esperamos de ti um Brasil próspero, um Brasil abençoado pelo Senhor. Abençoa esta pátria querida. Nos abençoe como cidadãos desta pátria. E nos abençoe como cidadão da pátria lá do céu, que está nos aguardando um dia, quando o Senhor Jesus nos chamar. A ti toda a glória. A ti... O nosso louvor, a nossa adoração, nós fazemos em nome de Jesus, pedindo o perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém. Nosso Deus e bom Pai, um dia que nós estamos marcando Amém, como um dia memorável na nossa vida. Amém Um dia de registro tão precioso Senhor. de pessoas que temem o teu nome, Amém, Deus. pessoas que... São modelo oh, para nós. Deus. Nós te louvamos, Senhor, por estas vidas Amém. preciosas. Amém. Dona Maria, Sim, o Senhor, Noral. No Amém. Abençoa, Senhor, os seus Amém. filhos, Senhor, como Amém. o Senhor tem abençoado. Amém. Iluminando o caminho, Amém. protegendo do mal Sim, e dando sabedoria para cada passo, oh, Senhor. Deus. E abençoa, Senhor, esta casa onde que a acolhe. Essa casa que oh, tem história, Deus. Senhor, onde o teu Evangelho é proclamado Sim, meu Deus. em vós e proclamado num testemunho de vida, oh, Senhor. Nós te louvamos e por esta bênção oh, de ser Deus. amigo, oh, Senhor, Deus, desta família. Deus. E nós te louvamos por a Sim. bênção que essa família oh, tem Senhor, sido para o teu Senhor. reino oh, aqui no leste de Minas Nossa, e, e para o Deus. Evangelho, Senhor. Senhor. Nossa, Nós te louvamos, Senhor, pela vida dos filhos. Sim, filhos Deus. que têm ocupado lugares de destaque oh, para a glória do teu Amém, nome, Senhor. Continua preservando Reserva, e fica aqui com Deus. teu servo, Senhor. Fica, Nós te louvamos por essa esta oportunidade. Oh, por esse dia histórico, Sim, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus, o teu Filho oh, amado, pai. o nosso Redentor, o nosso Salvador. Sim, Amém. Amém, senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Ó, oh, eu fiquei muito <risos> contente. Apertar uma mão amiga, é uma mão que já fez tanta coisa boa. Sonora, essa... Vê a mão do senhor, como é que está, Sonora. A minha mão não é que é aleijada, não. Ah! O senhor está acabando de não brigar, a minha mão agora está ficando, não vai não virar não. a mão calejada. É, a é Cadeira nada de nada. roda. Que Deus abençoe muito, eu fiquei muito eu contente. Calejado. Hoje foi um dia que eu estou... Tô... Muito feliz, ah, muito feliz. É, nós agradecemos. Nós estamos muito Vontem O senhor transmite um abraço para o pessoal. Coisa, nós aí. O senhor é referência tá para nós. Nós estamos Vem vir para cá descansar. O dia ah. ficar velho, vem para cá. É, apanhador de café, o pastor. É, ele, mandou ele, construir é, ali. Ele já é vovô né? É vovô, ah, vovô, né? é vovô. vovô. Deu bisnetos do senhor. a casa dele ali. Parabéns. Ele onde teve aí a Betânia, estiveram aqui. Mas hoje não apareceu, não. Ah, esse, esse, é, hoje é feriado, eles estão comemorando. É. 7 de setembro. Não, até eu ficar aqui. É. Mas faleceu um parente da Betânia lá. Ah, é um parente. Depois vai precisar de Deus embora. Eles que não bom. Aqui, muito certo. obrigado. O tem de aqui, bar. de equidibar. Eu bar. Não, vamos a lá, se Deus te encontro. Ó, nós vamos apertar a mão lá. Deus, Deus, Deus abençoe. Deus, Deus, Deus, Deus abençoe. abençoe. Gente, foi muito Aí, então, bom. Hoje, 7 de setembro, aqui. Um lugar muito bonito. Mas o maior que você quiser. Viver num momento muito esperto. A dona esperta. Herondina, você pode chegar lá, é direto aquela casa branca, tem uma mas lá tem uns cachorros grandes, é. a mulher tem que prender, mas se ela puder, eu não sei... Ela está. tem 101 anos. Vai fazer? 100 anos, ela vai fazer 100 anos, vai fazer 101. Né? O primeiro, o nome dela é Herondina? Herondina, Doutor doutora Herondina. Ela é uma... é uma... doutora em... É faz eu me chama essa arquiteta Arquiteta, eu... é. é. Mas ela exerceu muito, foi a professorada, é uma professora toda a vida. Muito trabalhadeira, muito dinâmica, né? O, o sobrenome dela é Herondina? Werner. Werner. É que a mãe era Eringe, né? Eringe. mãe era O pai chamava Luiz Werner. Luiz Werner. É uma história, né? 100 anos. 100 Mas anos. Ela não conta mais histórias, porque está lá muito passada já, não é. conta, não. Mas é, a presença dela já é, ela é. fala por si. É, se for, você chega, ah, procura pelo ah. João Luiz, o João Luiz é o neto que mora lá, é, é o dono da casa lá, viu? Muito bom. Procura o João Luiz que ele te dá todas as dicas. Aqui as vai horas. ser o, a, o apartamento da velhice, do o meu colega o pastor, tá vendo? É. Ele veio fazer o terreiro do pai para a mãe dele cuidar dos bisnetos dele. <risos> <risos> <risos> Ai que coisa boa, sabe? agora eu vou falar para o senhor, esses meninos do senhor são trabalhadores nacional. Desde pequeno, né? São tudo trabalhador. Tudo trabalhador. trabalhador. Ajudaram também. o senhor muito da, da roça aqui, no trabalho. Pouco tempo eu vi uma cena do Naúlio colhendo café, uma foto. Vê que coisa bonita, viu? <risos> Gente que foi talhado no serviço. Não é? Tá. Até hoje, estão não tem número. Pega qualquer um desses. É, pega no serviço. É uma coisa impressionante. Eu não é. tem tenho... oportunidade, estão trabalhando. Isso é muito bom. Deus, Deus abençoe.